Viva amigas, puxei aqui um processo da minha cabeça para pôr contas dentro dos pontos de crochê. Muito interessante, vem na sequência do último nó que nós fizemos. Lembram-se, pusemos um nó na agulha e depois da agulha transferimos para o cordão. Da mesma maneira eu lembrei-me, se é possível fazer com um nó, é possível fazer com uma peça na agulha e transferir para o cordão foi assim que surgiu esta ideia. Vamos ver. É muito simples na verdade. Vamos puxar a laçada. Agora aqui não é fácil passar. Aha. Faz um bocadinho de pressão. E agora fechamos com um baixíssimo. E aqui temos um processo top. Top mesmo. Porquê? Porque o, a, a conta fica dentro do ponto extraordinário.